Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu preciso falar de uma coisa que tá me magoando muito Eu já tenho visto isso acontecer há muito tempo e eu precisava falar sobre isso Mas antes eu fui orar pra ver o que, que o Senhor falava sobre E eu acho que o que veio no meu coração pode ter sentido pra vocês É sobre a cultura do cancelamento e esses haters que tem por aí pela internet Eu sou uma zé ninguémzinha amada pelo Pai, maravilhosa no Senhor Mas na vida real, social, assim, não sou nenhuma Marina Ribarbosa, Bruno Marques, nem sei disso e ainda assim, pessoas param pra me xingar, pra falar que eu devia morrer, que eu só falo coisas horríveis, e assim, muito pesado mesmo, porque eu decidi gastar um pouco do meu tempo pra fazer vídeos falando aquilo que o Senhor trouxe no meu coração com muita paz e que eu acho que pode ajudar alguém, se ajudar uma pessoa pra mim tá ótimo. Agora tem pessoas que vivem disso, que são figuras públicas, que estão num reality show, ou que são, sei lá, digital influencer, ou simplesmente estão trabalhando com a internet, e agora que essa quarentena tá todo mundo trabalhando com a internet, e o que mais você vê hoje é a tal da cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento nada mais é que é consequência dos haters que já existem há muito tempo. O que, que é o hater? Hate, ódio em inglês. Hater é aquele que pratica o ódio. Então, ele para tudo que ele está fazendo pra xingar, falar mal das pessoas, pra ficar falando coisas absurdamente horríveis, porque como ele não tá frente a frente, ele pode falar o que quiser que não vai enfrentar a consequência disso. Então, você tem várias pessoas na internet disseminando ódio nas postagens de pessoas, nos sites de pessoas, em vídeos de pessoas, com zero consequências. Eu simplesmente vou lá e xingo, falo mal, etc. E como se não fossem seres humanos que estivessem compartilhando aquilo, seres humanos atrás disso. E até aí, não é beleza. Só que isso continuou e não foi interrompido de forma nenhuma. E o hate acaba criando essa cultura do cancelamento, que é cancelar pessoas. Simplesmente todo mundo concorda em discordar de alguém e cancelam ela. Todo mundo fala mal o suficiente, não chama mais pra nada, não dá mais oportunidade, não dá mais emprego, ninguém fala com essa pessoa e essa pessoa está cancelada porque cometeu um erro. Esse pode ser esse erro político, pode ser um erro econômico, pode ser um erro social, pode ser um comentário que ninguém gostou, pode ser um comportamento que ninguém foi afim. É, esse Big Brother mostrou várias culturas de cancelamento, é, a política do Brasil mostra várias culturas de cancelamento, basicamente digital influencers, né, Instagram, enfim, YouTuber várias culturas de cancelamento, alguém pega uma frase ou uma situação e fala, olha, isso é ridículo, não vamos aceitar isso, cancelemos essa pessoa. E aí todo mundo concorda em cancelar essa pessoa, como se ela não existisse na face da terra. Todo mundo mete o pau, fala mal, é... enfim, isso é muito pesado. Porque essa pessoa, errando ou não, ela é um ser humaninho. E você fala, ah, mas é porque você não viu o que fulano fez, mas você concorda com a atitude dessa pessoa? Bem... É isso que me traz a João 8, versículo 11, a partir daí. Jesus e a mulher adulta. É um dos textos mais falados na vida cristã, e ainda assim cristãos continuam praticando cultura de cancelamento e hate, até para pastores, ministros de louvor e pessoas envolvidas com a obra do Senhor. O que, que é, então, esse texto O que ele fala? Que ele vai estar escrito aqui na descrição do vídeo. Ele fala que os fariseus, a sociedade, então, pegam uma mulher adulta em flagrante, e a lei deles, o que eles acreditavam, era que se uma mulher adulterasse, ela deveria ser apedrejada até a morte em praça pública, pelas outras pessoas. Então, eles pegam essa mulher em flagrante e levam ela para a praça para matarem ela a pedradas, porque a lei permitia isso. Até que Jesus chega e eles falam, o que, que vocês estão fazendo? E eles falam, não, gente, vai jogar pedra nela, e aí, o que, que você acha? Você não é o bom? Você não é o Deus? O que, que você vai fazer? Porque ela foi pega em flagrante, ela errou. O erro não está nessa questão, se a pessoa errou, se ela fez cagada, isso não é o problema. Porque a mulher adulta, ela adulterou e ela errou. Em um momento nenhum texto bíblico fala sobre o erro, sobre discutir se ela estava ou não estava traindo. Fala sobre o que fazer em relação a esse erro. E aí, o que a sociedade então queria fazer? Cancelar ela. Fazer hater com ela, odiar ela e matar ela literalmente. Às vezes a gente não mata com pedradas, mas mata com palavras. E aí as pessoas ficam deprimidas com síndrome do pânico, com baixa estima, param de fazer as suas atividades, é, perdem... Perdem muito emocionalmente e isso pode somatizar e gerar algo físico, uma doença realmente mais séria E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico, já tive crises de ansiedade absurdas, então eu sei o quanto é ruim isso e eu sei que isso vem de algo emocional. Então o que, que aconteceu? Jesus vira e fala, tudo bem, ela errou? Ela errou. Olha, em momento nenhum o senhor passa pano pro erro. Ele fala, ela errou, ok, sei que é errado, errou mesmo. Não virou pra ela, falou, ai, nem errou, tadinha. Não, falou, ela errou. Mas se vocês, se, todo mundo aqui, quem nunca errou, quem nunca pegou, então você vai ser o primeiro a atirar a pedra nela. E aí, ninguém atira, porque todo mundo já errou alguma vez na vida. E esse texto pra mim é tão claro em relação ao que tem acontecido na internet, que eu precisava compartilhar isso com vocês. Toda quinta-feira sai um vídeo, e eu até coloquei esse vídeo antes, porque isso tem queimado dentro do meu coração. Cara, nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós estamos parando o nosso tempo para falar de Deus, para buscar a Deus. E o nosso Deus está dizendo que se você nunca errou, atira a primeira pedra. Então, se você está tirando 16 mil pedras, você nunca errou? E eu sei que é mentira, porque se você nunca errou, você teria morrido na cruz. Eu sei que é mentira, porque se eu nunca tivesse errado, eu teria morrido na cruz. Estou falando de nós. Claro, óbvio, evidente que julgamentos vêm no nosso coração o tempo todo. No meu também. Na hora que você vê, já foi. Mas dedicar tempo, para tudo, para fazer atitudes de ódio, para disseminar palavras de ódio, isso é contra o chamado do Senhor para nós. O chamado do Senhor para nós é falar boas novas, falar coisas boas, falar boas notícias. Não é disseminar fake news, não é disseminar ódio, não é cancelar ninguém. Porque o nosso Jesus, o nosso Deus, ao invés de cancelar pessoas, ele perdoou pessoas, ele salvou pessoas. E como que ele salvou a vida dessa mulher adulta? Simplesmente olhando para o lado e falando assim, pode matar. Quem nunca tiver pecado. Pode jogar pedra. Quem nunca tiver errado. Pode, pode cancelar? Pode. Pode jogar Pode. Desde que você nunca tenha errado na sua vida. E aí, eu acho difícil. Porque, de certa forma, até aquilo que a gente considera um acerto para alguém é um erro. A nossa fé para várias pessoas é um erro. A nossa forma de amar para várias pessoas é um erro. Nosso comportamento da quarentena... Pode ser um erro e pode ser um acerto, porque sempre vai ter alguém contra a sua opinião. Então sempre, sempre estaremos é, sendo julgados por pessoas. O problema é até que ponto esse julgamento vai chegar em atitudes de horror, em atitudes de ódio, em atitudes de perseguição e cancelar um ser humano vivo, matar nas emoções, matar nas oportunidades, matar socialmente, porque o que Jesus nos mostrou é que ele veio trazer vida e amor. E quando todo mundo decidiu matar alguém, ele amou essa pessoa e perdoou ela. Porque depois ele perdoou ela, falou, vai, não peca mais não, você tá perdoada, você tá livre, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos salvar e Ele quer nos proteger. Então, para mim, no meu coração, a resposta que Deus me trouxe, quando eu cheguei em oração diante dEle, falei, pai, de onde está saindo tanta ódio, tanta raiva, tanta pedra, virtual ou não, né? E aí o Senhor vira e fala... Dos fariseus, <risos> daqueles que pensam estar acima da lei e que podem jogar pedras à vontade porque não olham para si mesmo. E eu sei que eu já joguei pedra na minha vida, porque eu acho que todo mundo já jogou pedra na vida. Mas eu acho que a vida cristã, ela se baseia no fato de parar de jogar e começar a pensar naquelas pedras que o Senhor tomou no nosso lugar. As pedras que eram para ter nos atingido pelo nosso pecado, mas que foram para lá na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos. Isso é uma vida cristã. Então, não, não sou a favor de cultura do cancelamento. Não sou a favor de hater. Não sou a favor de ódio de maneira nenhuma. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de amor. E eu tento aprender todos os dias a amar assim. Nunca vou conseguir ser como ele. Mas também não vou tentar ir no caminho contrário. E eu gostaria de compartilhar isso com você, se você está assistindo esse vídeo. Não sei por quê. <risos> porque... O que eu tento fazer aqui é porque algo queimou no meu coração e falou, vai, faz, fala. Já tem tanta gente na sua igreja, tanta gente na sua família, tantas pessoas que você gosta de orar por elas, conversar com elas, você tem prazer em falar a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, por que não tornar isso um pouco mais fora da casinha? E eu aceitei isso porque no meu coração parecia certo, mas não um certo de estar certo ou errado, um certo de caminho, um certo de processo. E pode ser que isso não ajude ninguém, mas uma pessoa, uma pessoinha se sentir um pouco mais calma, um pouco mais leve, um pouco mais amada, ou sentir que cresceu um pouquinho no Senhor, isso para mim já vale o mundo. E o Senhor diz que se uma alma fosse salva, teria festa no céu. Então, se uma pessoa é salva do apedrejamento, o Senhor está fazendo festa no céu. Eu que não vou ser a pessoa que vai interromper o rolê de Jesus. Então, eu quero chamar você a refletir e ir contra. Assim como contra o racismo, contra a homofobia, contra tudo isso, mas contra esse linchamento virtual, esse linchamento social e esse cancelamento humano, porque o Senhor nos chamou para salvar pessoas e não excluí-las. Amém? Tá que o Senhor te favoreça!